Olá guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vinda a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração, mais uma lenda nova trazendo para vocês. Cara, e que lenda é essa, hein Thaís? Sinistra, hein Thiago. Pessoal, deu muito trabalho para a gente conseguir chegar nessa casa aqui, né Thaís? Uhum. Deu muito trabalho para a gente conseguir chegar nessa casa, porque mostra aí Thaís, ó, é só reserva, reserva para tudo, tudo, tudo, tudo lá. Uhum. E a casa que a gente veio fazer a exploração hoje é essa daqui. Conhecido como a Casa da Macumba, a Casa dos Macumbeiros. Morava uma família aqui nessa casa e eles era Eles faziam esse trabalho de macumba, de. de... Não é até isso? Terreiro, terreiro, né, Terreiro, né? A gente não assim... sabe certo ó, é, é, definir o um nome, né? Porque é. o que foi falado para nós é que eles faziam trabalhos aqui, assim. Sim. E. A gente veio aqui pra fazer a exploração. A gente não tem nada contra, né? Não já já deixaram um claro. Não, não, é, não tem nada contra. É que foi passado pra gente, falaram que a casa é assombrada e a gente veio aqui. Que eles invocavam as coisas ruins é, aqui. Eles faziam né? as coisas ruins aqui, então eu não sei, pessoal, como que é. Vocês que entender mais dessas religiões, vocês deixem aí nos comentários pra gente. Sim. Que ajuda bastante a é, gente. Não sei se aconteceu alguma coisa com essa família, se eles acabaram já morrendo ou se eles estão vivos. Não foi passado nada disso pra gente, pessoal. Só falaram que a casa era uma casa de macumbeiro, que estava abandonada, e que o local é assombrado. E eu e a Thaís decidimos vir aqui pra fazer a exploração. Mandaram até a foto pra nós, uhum. né, Thaís? Por isso que a gente conseguiu achar, senão eu não ia conseguir Sim. achar não, cara. E mandaram a foto pra gente e a gente decidiu vir aqui fazer a exploração. E agora a gente estamos aqui. O único problema é que o carro não tá trancando. Sobe os vidros, mas não tá trancando, tá? Eu uhum. não sei se tem perigo de alguém vir aqui, cara. Mas não, não é fica de olho. É, não é fica de olho, né? Primeiro de tudo, vamos entrar na casa, que a gente viu que tem bastante coisa aqui. A gente entra na casa e depois a gente olha aqui pra Sim, fora. Sim, só pra vocês terem noção, pessoal, tem bastante coisa aqui. Tem, uhum. E a gente vai tentar mostrar tudo pra vocês. Agora, o principal, a gente vai entrar dentro da casa. Pelo jeito, macumbia. ela é grande. É. Vamos lá. vamos lá. Não vamos. sei se está aberto, mas vamos lá. Eu peço para vocês deixar muito like, se inscreve no canal, para quem não for inscrito. E bora para mais uma exploração. Está aberto. Vem aqui, vem. Vem aqui. Ai, que susto, Thiago. O que, que é aquilo? Não sei. Boa tarde! Meu Deus do céu! Olha que é isso! Quero ver não assustar! Ai, do céu! Tem um quadro na parede, ó! A coisa aqui é feia, hein? Vai, Hum, tem um monte de roupa, as coisas aqui, cara! Oi. Vai, Thaís, tá, vai filmar. Deixa eu ver aqui. Por fora aqui. Tá. Que casão, cara. Uma cama. Eu queria entrar aqui. Eu tô se Já tem um monte de coisa aqui, cara. Não, não, não viu? Ó, tem uma... Esses negócios aqui, ó. Parece lembrancinha de casamento. Hum? Tem umas panelas, ó. Tem um monte de coisa aqui, tia. que ah, bicho aqui, ó. É. Ó, um monte de garrafão de vinho. Deixou a tá aberta, né? É, a tá aberta ali, pessoal. Tá com problema na larva. Vixe, agora olha aí, porque aí tá escuro, tá? Tô com medo. Dá a lanterna aqui. Esse aqui é fogarejo? Pode ser. E aqui, Thaís. Tá Nossa, velho, olha que casa sinistra, mano. Thaís, tá olha essa pia. Nossa, Thiago. Deu tá Quer fumar aqui? Pode. e levantar aqui. Esse aqui? Esse aqui. Sim, isso. Hum. Olha a faca ali. Uhum. Deixa eu ver o carro. Tem uns negócios ali que dá pra gente olhar também em volta. Olha ah, essa é pia, ó, o tanque, não sei. É, pessoal, aqui dentro eu acho que é isso. Tem um quadro bem, bem bonito ali, ó. Vamos olhar em volta aquele um puxadinho ali. Ó, um quadro bem bonito. Será que é essa cabeça aqui, Tiago. Você então. tem vontade de pegar, pega ela. Ela é de verdade, tá? Uhum. Não passa. Hum. Eles falavam que era a família do macumbeiro, mas será que eles faziam macumba aqui dentro? Sim, não. Ó. ó. Tem uma cruz ali também, você viu? Onde? Ah, ali, ó. Tem. Olha ali, cara, ela de cobra. Uhum. Cara, isso aqui é bizarro, hein, Muito. cara? Muito. Vamos dar uma olhada aqui. Olha essas coisas aqui antigas. Eita. Ó, aqui, ó. Aquilo ali, ó, é um guardião que é ali, tá? É, pra tá assustar aquilo ali, filho. Dá medo, tá? De noite a parte de Isso não entra. nem pagando. Aqui, lá, aqui. Acho que é um poço, ó. Ah, pode ser um poço mesmo. Olha, ah, tem um tanque aqui, ó. Outro tanque ali. Cadeira pro fazia... tanque. Será que ficava a gente sentado aqui nas Nos tanques? Então, Será que eles faziam uns macumbas aqui, ô Marinha? Então, não sei. Poderia ser o terrorão desses faziam. É, então. A gente não entende muito essas coisas assim, né? É, a gente não entende, pessoal. O pessoal falou que fazer macumba, né? tem dois quartinhos ali, ó. Tem coragem de entrar aqui? Ah, esse deve estar cheio de vista. Mas só importa. aqui, ó. Só aqui assim, ó. Cuidado o prego, ó. E vai andando certo. ali só para mostrar. Ó, cuidado do prego aí, tá? Uhum. Vai só até ali, ó, pra mostrar o que é aí dentro. Puta! Quase, cara, cair Eu já não curto muito esse negócio de macumba, cara. Tem nada contra, mas eu não gosto, pessoal. E. Ah, aqui devia ser tipo uma dispensa, alguma coisa. Hã? É? Nossa, verdade. Nossa, ah, é um banheiro, galera. Eu não consegui ali por causa disso aqui, ó. Um banheiro. Aqui é um banheiro, Thaís. Tá, é? Uhum. Aham. Vou ir aí pra ver. Ah. Vamos uma passar daqui, hum. galera. Pera aí que eu já vou aí. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Faz parte da casa. olha tudo. Cara, do céu. Que casa sinistra, galera. Sem brincadeira, muito sinistra. E olha, fica no fundo de uma mata, de uma reserva. casa sinistra demais, mano. Sentiu um negócio ruim entrando lá dentro, velho. Thaís, eu fiquei meio ruim entrando lá dentro, cara. Olha, esse dia minha bota estragou, né? Olha aqui agora, ó. Aí, galera, ó. Eu Thaís, Tá lasqueira, hein? Aí, tá vendo a cadeira aí? Tiago, eu tô escutando barulho de rio. Acho que passa um rio aí embaixo. Passa um rio. Olha ó. que bonitinho, ó tá por Que eu acho que tinha um monte de cadeira assim, pra eles é. fazer as coisas aqui, fazer o sentar. É. Ó, tem um negócio ali, ó. Pia. Pia Tiago, tu viu lá em cima ali, ó. Eu acho que aquilo lá era de puxar no poço, assim, ó. Ah, pode ser mesmo. Olha, olha essa cena aqui, Thaís, ó. Galera, ó, só pra vocês terem noção. Também vai ser mais ou menos por aqui, ó. Pegando essa casa com aquela cabeça lá, com uma bolinha da cabeça. Ah, sinistra, hein, Thaís? Você é louco, velho. Pensa, hein? Você achou? Trem. Sinistra. O crime lá aqui dentro é tem, pesado, não é? Aqui tem coisa, hein? Ainda mais que eu acho que eles faziam os trens aqui, ó. Então, não, você não acha sei. que fazia por aqui assim? Eu acho, não sei, né? Eu acho. Sei lá. Galera, o vídeo é isso aí, a gente vai estar encerrando por aqui. É, fazendo a exploração do local, foi nos passado aqui, né, que uma família fazia essas macumbas, né, Thaís? Sim. Tinha muita gente aqui, né, uhum. falava. e não sei o que aconteceu, com o local ficou abandonado, não sei se esse pessoal ainda é vivo, o que, que aconteceu, né, Thaís? É até perigoso a gente soltar esse vídeo, é. hein? É, foi o que foi nos passado pessoal a gente não sabe o certo a história do local que é um clima pesado aqui dentro é, é. Que vê imagina isso aqui lá. de noite ó mato aqui mato aqui rapaz céu. é e que vê aquele negócio lá dentro lá dá um arrepio lascado na janela ali, tem aquela cabeça dá, dá? sim isso né uhum. mas galera eu peço para vocês deixar muito like se inscreve no canal aí se vocês quiser que a gente volta aqui nessa casa à noite cara vai dar vai ser sinistro então vai. vai voltar aqui nessa casa à noite deixa muito like comenta muito compartilha bastante galera que aí a gente Eita que a gente acaba voltando aqui à noite. Isso mesmo pessoal, vocês têm que comentar bastante, se inscreve aí no canal, você que está assistindo o vídeo também não é inscrito, ajuda o casal aí se inscrevendo, beleza? E se você está conhecendo a gente aqui nesse vídeo aqui, a gente também tem um canal que é o nosso canal principal, que a gente vai em casas assim à noite, de madrugada, para fazer investigação sobrenatural. A gente vai em casas assim e tenta captar manifestações, aparições, atividades paranormais. Link tá aí na descrição para quem quiser ir lá, se inscrever no canal. E até a próxima, tamo junto, é nóis, falou! Fui!